Olá tá, gente, hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer um suco desintoxicante do estômago Esse suco é ótimo, gente E outra coisa também, ele funciona como limpeza de pele também Limpa muito mesmo a pele Então o que nós vamos usar? Nós vamos usar a couve, que é muito ótima a couve O importante é que seja orgânica Mas se não tiver orgânica, vocês podem estar comprando no mercado também tá? Então vamos pôr a couve é uma folha inteira, pode ser com tal. Então vocês lava a folha bem lavadinha, corta e põe no liquidificador. Vamos usar também a laranja. O importante é que vocês descasca a laranja e deixa esse branquinho da da casca da laranja. Então nós vamos pôr a laranja agora. Cenoura. A cenoura também pode ser com casca, então lava bem lavadinho. E vamos pôr a cenoura agora. Pode ser uma cenoura pequena, não precisa de cenoura grande não. Até então, porque isso que eu tô fazendo aqui é para uma pessoa só. Vamos pôr a maçã também. A maçã pode ser uma maçã pequena também. E o importante é que seja com casca também, viu gente? Então nós vamos pôr a maçã. Você está colocando também o pepino o pepino ele é que faz com que a pele da gente limpa então o pepino é muito importante vamos pouco o pepino agora pode ser umas 5 fatias de pepino, eu ponho o meu sem sementes porque a semente ele dá um gostinho ruim no suco então para não ficar aquele gosto ruim eu, ponho, eu tiro a semente então, vamos pôr o pepino agora a gengibre. A gengibre, ele tira aquele gosto ruim e deixa aquele ar de frescor, aquele saborzinho de frescor. Então eu corto umas três patinhas de, de gengibre, pequenininha assim mesmo. Aí coloca também, coloca tudo no liquidificador com um copo de água. quem quiser pôr adoçante pode pôr umas duas gotinhas eu gosto de pôr desse adoçante aqui mas quem não quiser não precisa não precisa pôr o adoçante então eu ponho para aquele gosto melhor vou pôr o adoçante só um viu gente não precisa pôr muito porque senão, não fica com gosto ruim agora nós vamos bater aqui por alguns tempos. pouca água gente então vamos pôr mais um pouco porque eu cortei a couve muito grande então vou pôr mais um pouco de água para ficar melhor que a couve eu cortei muito grande eu peço até desculpa a vocês porque esse é o meu primeiro vídeo então eu vou fica assim cremoso mesmo, você não coa e pode tomar, vocês tomando isso aqui vai ser ótimo é muito bom gente, isso desintoxica mesmo, o importante é que vocês tomem de manhã ou em vez da janta você pode estar tá tomando um copo, um copo desse também, é ótimo viu, então é isso aí um beijo e mais em breve estarei fazendo outros vídeos que vão estar tá ajudando vocês também, viu? Beijão!